O lançamento do produto se aproxima, e a Bia deixou para pensar na tradução dos materiais na última hora. Agora ela precisa mobilizar uma equipe interna só para traduzir e diagramar os textos, além de legendar os vídeos da apresentação. Mas e o custo deste trabalho? Quanto tempo e funcionários serão necessários? Como fazer a equipe trabalhar com coerência e uniformidade? Que furada, hein? Mas calma, Bia! A Arena 4 tem soluções personalizadas para cada necessidade. Traduções empresariais exigem mais que apenas fluência no idioma ou rápidas pesquisas em dicionários. Exigem excelência e qualidade, aliadas ao conhecimento técnico e profissional. A especialidade da Arena 4. Tudo para fornecer traduções de manuais técnicos, materiais de marketing, catálogos e releases, legendagem de vídeos e outros serviços, com qualidade e agilidade no prazo de entrega. A excelência na comunicação eleva a reputação da empresa e a destaca no mercado. Traduções técnicas exigem soluções personalizadas. Traduções técnicas exigem a Arena 4.